Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje Estou compartilhando com você Uma oração Que contém A fórmula secreta Para atrair milagres Por Joey Vitali. Então vamos lá? O que você gostaria de pedir Em suas orações Em suas preces Se soubesse que elas iriam se realizar. Dizem que a maior parte das pessoas oram no mínimo uma vez por semana. Mas sabemos que nem sempre funciona. Por quê? Qual é o segredo? Qual é o mistério para que uma oração seja atendida? Nesse vídeo, o Dr. Joey Vitali revela uma fórmula de três passos para atrair milagres através desta oração. Em particular, ele ensina que através da gratidão e do desapego as suas preces ou orações alcançam outra dimensão. São apenas três passos que permitirão atrair milagres e realidades maravilhosas. Escrevi um livro chamado A Oração Secreta, pois eu entendi que a oração precisa funcionar de uma forma particular. É algo que havia praticado em segredo por conta própria, mas me dei conta de que cada vez mais pessoas estavam interessadas na oração mas elas não entendiam como orar corretamente. A maioria das pessoas oram suplicando, implorando por resultados, e isso é um erro. O universo é abundante e está cheio de oportunidades, mas muitas pessoas chegam na fonte da vida com uma colher, ao invés de uma pá. Esperam um pouco e, como resultado, recebem um pouco. A informação que você vai ouvir pode transformar a sua vida completamente. Agora vou revelar a você a oração secreta que é capaz de criar milagres em sua vida. Com essas informações, você pode fazer o que quiser, você pode eliminá-la ou aplicá-la em sua vida diária. Mas antes, tem duas coisas que as pessoas sempre me perguntam. Primeiro, você acredita em Deus? De alguma forma, elas escutaram que a lei da atração substituía Deus, mas depois de verem minha participação no livro e no filme O Segredo, eles disseram que as pessoas que praticam a lei da atração estão brincando de ser Deus. E isso me confundiu, mas eu te respondo que Deus nos presenteou com a lei da atração, assim como nos deu a lei da gravidade. A lei da atração é uma ferramenta que podemos usar, mas ela não substitui aquele que nos deu. Ela não é maior que Deus. Segundo, como normalmente as pessoas oram como seres humanos, somos seres distintos e únicos. Suas vidas e pensamentos são definidos por diferentes circunstâncias, culturas e religiões. Apesar de todas essas influências, as orações são muito parecidas em todo o mundo. As orações ou preces da maioria das pessoas se parecem muito com este exemplo. Querido Deus, por favor, me dê... Me dê, obrigada, amém. Em outras palavras, a maioria das orações suplicam, imploram a Deus para dar algo à pessoa que ora. Por exemplo, mais saúde, um novo emprego, um relacionamento ou algo material. A minha experiência me mostrou que a maioria das pessoas não acreditam em suas orações eles oram sem a real convicção de que alguém o está ouvindo ou a crença de que algo vai acontecer eles simplesmente jogam uma oração ao céu como o náufrago que joga uma mensagem em garrafa na imensidão do oceano nesta clássica forma de orar Rezar ou pedir está realmente o grande erro, que hoje você vai aprender a corrigir. Escolhi o nome de oração secreta porque suas orações devem ser entre você e sua conexão interior, com tudo o que existe. Aprendi que compartilhar suas orações com outras pessoas podem enfraquecê-las em vez de dar origem a dúvidas ou negatividade guarde suas orações para si mesmo que seja um segredo entre você e o Divino A oração secreta se resume em apenas três passos passo 1 um, gratidão ativa passo 2. Pedido isolado. Passo 3. Ação inspirada. Quando você descobre que já é merecedor e que já está vivenciando um milagre pelo qual é grato, você não pode parar por aí. Você já atraiu algo incrível, mas se você adicionar as duas etapas a seguir, o pedido isolado. E a ação inspirada será garantido a obtenção de seus resultados. Primeiro passo, gratidão ativa. A gratidão ativa refere-se ao momento em que percebemos que a vida nos é dada. Não pedimos nem compramos, ela nos foi dada. Gratidão ativa significa... E sua meditação é gratidão seu processo é gratidão sua oração é gratidão descobrindo que tudo que você tem agora é um presente um milagre em si gratidão ativa significa dar graças em todos os momentos se cada um de nós praticasse a gratidão ativa Mudaríamos, assim como o planeta, e certamente experimentaríamos a iluminação instantânea. A cada momento, o universo está nos dando coisas que dificilmente apreciamos. Ele nos mantém vivos sem a necessidade de uma oração, ou ter que fazer qualquer coisa se reconhecêssemos essa verdade por meio da gratidão ativa, por meio da gratidão ativa ficaríamos sobrecarregados de amor. A gratidão ativa abriria nossos olhos e veríamos um milagre agora mesmo. E nesse primeiro passo expressamos nossa genuína gratidão pelo que já temos. É como se fôssemos os reis e as rainhas do passado. Temos um teto sobre nossa cabeça, nós temos ar-condicionado, geladeira. Gratidão ativa significa que você vive em espírito de gratidão. Descobrindo que tudo o que você tem agora é um presente, é um milagre em si. Há uma razão pela qual a gratidão é o primeiro passo na fórmula da oração secreta. É uma apreciação por tudo que lhe foi concedido e que aos poucos cria uma espécie de campo magnético que funciona como um imã e atrai mais coisas para agradecer. A gratidão é o maior purificador da mente segundo passo pedido isolado imaginamos por um momento que você parou de dar desculpas e reclamar que está focado no que tem com gratidão agora desse sentimento de gratidão absoluta você começa a sonhar acordado com o que você mais gostaria de ter o truque é que é muito melhor criar quando você está satisfeito com o que já tem. É semelhante a procurar um emprego. Em geral, as pessoas tendem a encontrar o um emprego mais rapidamente se já estiverem trabalhando em outro lugar. É a mesma ideia. Tudo atrai um semelhante. Quando você é grato por tudo que tem, é como se o divino estivesse dizendo: Uau, que bom que você gostou! Vou te mandar mais, na verdade, acho que você vai gostar ainda mais disso. Quando você traduz seus pedidos para o divino dessa forma, você está considerando várias possibilidades, mantendo o sentimento de isolamento, confiança e fé e deixando tudo isso acompanhar o sentimento do que você realmente gostaria de ter é uma mudança de mente apoiar seus pedidos com a atitude certa é o segredo de um milhão de dólares para manifestar milagre é uma mudança de mente o terceiro passo Ação inspirada. Na fórmula da oração secreta, quando você pede algo, você quer ter uma ideia de isso ou algo melhor. O simples gesto de pronunciar essas palavras convida a sensação de manifestar algo melhor quando você se concentra demais em alcançar algo e pensa, vou fazer isso não importa o que aconteça a inspiração te dá um desejo e a decisão se converte em uma ação o que você quer deve ser um gerador de energia algo inspirador depois de orar por isso e ao agir com inspiração esteja aberto Há novas ideias que possam surpreendê-lo. Se sua ideia original se transformar em outra coisa ou algo mais refinado, tudo bem. Não significa que você desistiu, você acabou de mudar de direção. É por isso que é tão importante que você acredite em si mesmo e tenha fé e confiança na inspiração que recebe. Você a recebe por uma razão e deve persegui-la por meio da ação. Entregar-se ao divino ajudará a perceber que seu caminho é leve e às vezes rápido como um relâmpago. Isso sempre leva mais coisas pelas quais agradecer mais ações a serem tomadas e novas descobertas ao longo do caminho. É o processo de milagres. Ao pedido que você quer, você libera um poder interior que pode obtê-lo e ao agir você se torna um co-criador de sua nova realidade. E lembre-se sempre de utilizar seus sonhos e metas visualize o resultado final do que você deseja como se já tivesse acontecido sinta a emoção de como seria ter agora aquilo que você almeja alcançar aproveite o momento de que já está feito fique o máximo de tempo na sua imaginação com o sentimento de realização e se você gostou desse vídeo eu peço por gentileza que se inscreva no canal ative o sininho das notificações deixe seu like comente e compartilhe para que esse conteúdo alcance mais pessoas agora se você quiser ter resultados práticos na sua vida financeira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 na descrição do vídeo. Gratidão por ter você aqui e até o próximo vídeo.